de Cristo sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, numa edição especial do ADEC News, em comemoração ao final de ano, ao Natal, época que celebramos o nascimento de um rei prometido por Deus, anunciado por, anunciado por profetas e anjos, e esse rei nasceu na simplicidade de um estábulo, dentro de uma manjedoura, numa cidadezinha bem longe, Belém. Mas ele fez toda a diferença, ele mudou o destino da humanidade, tanto no seu nascimento e principalmente na sua morte. Estamos aqui hoje com esses jovens todos lindos, Samuel, o William, Gustavo, o Léo, eles fazem parte do ELO, do grupo ELO, eles pertencem aqui à Assembleia de Deus, do Tempo Central. E vocês já devem ter visto eles aqui na deck News, se é algum deles, acho que todos. E nós vamos louvar o Senhor e falar um pouquinho do final de ano, falar do ano de 2021. Meninos, vamos começar a louva Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Seguem pela Judéia, querem o ter favor Quem esse homem? Muitos perguntam Quem é o bem feito? Pode ser o Messias, o próprio Salvador Ele é Jesus de Nazaré. De Nazaré faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Irei Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Falando com seu Pai Nunca se achou cansado Para fazer o bem Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Faz coxos andarem Faz mudos falarem Faz tudo por amor So Falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, em nome do Pai. faz tudo. maravilhosa. Meninos, né? Nós estamos no final de ano, encerrando mais um ano de 2020. Léo, vou começar por você. Misericórdia. Você é o líder hum, do elo. Hum. Passamos um 2020 muito complicado. Sim. Entramos no 2021. As coisas começaram a voltar à normalidade. Andar, né? Andar. Mas eu quero, eu quero saber, saber de todos, né? Um balanço geral de 2021. Ah, para mim foi foi um ano que a gente uh, realmente começou a viver novamente a, a nossa vida em comunidade né então foi um ano muito especial foi um ano de muitas oportunidades da gente rever a nossa fé é, aquilo que alguma coisa que havia se perdido no caminho uh, para a gente entender que a gente vive com menos do que a gente achava né e a gente entender também que nós precisamos ser dependentes de Deus o tempo todo. Então, foi, foi um ano muito importante, muito bom, e foi um ano de oportunidade. Quem aproveitou vai entrar no 2022 com muito mais fé. 2021, para mim, foi um ano de readaptação, de viver em família, e um ano de, que Deus mostrou para mim. O que ele verdadeiramente queria comigo, o que ele verdadeiramente quer comigo. E começou uma obra na minha vida que eu precisei buscar mais para entender os planos dele, para ter a maturidade de entender o não dele o sim dele. Estou buscando isso até hoje. Né? Entender e aceitar. Ah, tem que aceitar. Tem que aceitar. E eu tô buscando isso de Deus. É, minha mãe entrou no propósito junto comigo, que nós estamos... Nosso devocional todo dia que a gente tá fazendo juntos, nós estamos no mesmo propósito. É alcançar a maturidade. Nós precisamos dessa maturidade nas nossas vidas para entender o que Deus quer para nós. O pessoal, quando ele fala maturidade, ele fala maturidade espiritual mesmo, né? Sabe? Entender mais, saber a sua identidade mesmo de filho e ter aquela intimidade com Deus. Muito legal isso. William. William, gente, eu vou falar. Pode falar, William? <risos> o William, gente, ele é o docinho de coco das irmãs, das irmãs. <risos> é, do chico de oração, <risos> no bom sentido, né? Ele é... Ai. Né? <risos> 2021 Vocês <risos> <risos> <risos> não sabiam? Eu... Lógico, eu sabia, mas agora tá no YouTube. Ah, né? Tá no YouTube. E agora é. o clima dele é oficialmente é. docinho de coco. O Brasil inteiro. E agora ele vai falar assim, além da minha mãe, você também tá começando a me passar uma vergonha <risos> né? Né? <risos> <risos> <risos> Estou correndo trazer minha mãe aqui, meu filho. Ela quer, ela quer entrevistar minha mãe comigo? Você está achando? <risos> Mas, enfim, sobre esse ano, como o Léo falou, marcou, eu acredito, que a nossa vida, por esse retorno né, aos cultos, 2020 nós fomos privados disso. Como foi difícil, né? Eu cresci na igreja, eu não sei viver fora disso, dessa comunhão que a gente vive aqui, né? Essa família, esse ambiente família, dos cultos. E eu tava sentindo falta demais. E não é só para cantar, né? Mas é por estar aqui, por ouvir a palavra e... O, congre... o, congre... o congregar. É. E esse retorno, então, foi muito especial, né? É, nós voltamos é, é, e estamos ainda nos adaptando às né? mudanças ainda. Acreditando que 2022 vai ser diferente, né? Mas até então, com certeza, marcou muito para mim... É, é, essa, essa fase que a gente atravessou tudo isso juntos, como igreja, né para quem é, é, entendeu o processo, que é ser crente em casa. né é, é, Então foi muito importante para nós amadurecer a nossa fé, estando em casa, sendo igreja fora das quatro paredes. Né? E esse retorno também mostrou para a gente o quanto que a gente precisa um dos outros. né Nós não podemos caminhar sozinho então, para mim foi importante, sim, é, passar por isso tudo, né? Eu vou contar para os meus filhos, <risos> e eles não, nem vão acreditar, com certeza, né? Que a gente viveu tudo isso, né? Nem tão, tão pouco, tempo. pouco tempo. Então, o ano de 2021, na verdade, vamos falar assim, da transição de 2020 para 2021, né? A gente veio de uma realidade muito fora da curva do que a gente sempre viveu. Aquilo que o William falou também foi criado na igreja, né? Então sempre tendo essa comunhão mesmo né? de, de família e nós, crentes, sempre tem, né? tem essa, essa temperança mesmo de família. de sempre está em comunhão, então a gente sentiu muito. Né? Só que essa transição de 2020 para 2021, é, a gente, esse cenário vem melhorando. Né? Então a gente tomou essas liberdades de culto mesmo, é, essa liberdade de comunhão. Agora a gente está começando a sair de novo, né? então isso é muito bacana. E, mas eu creio que as, vamos dizer assim, os aprendizados né, que eu carreguei de 2020 para 2021 e que eu vou trazer de 2021 para a vida toda, é, que eu acho que, assim, na verdade, apontou vários erros nossos. Né? Muita coisa que a gente estava deixando de fazer. É, essa pandemia esboçou muita ferramenta nossa que estava parada. Né? E eu falo por mim, assim, o meu tempo com a minha família melhorou. Né? o, o minha, a minha forma de pensar sobre da forma como Deus me chamou para fazer, as, as ferramentas que eu tinha na mão para fazer, que eu estava estagnado, parado, né então Deus trouxe isso à tona e mostrou que sim, a gente pode fazer, sim, a gente pode levar, então eu creio que o aprendizado que a gente está levando de eu por isso que eu não estou falando de 2021 para 2022, eu falo 2021 para o resto agora é que a gente sim tem que fazer a gente tem que valorizar né, esses momentos Realmente assim, eu fico muito feliz De a gente estar nessa comunhão Acho que comunhão é muito importante né? Principalmente para nós que somos, somos um corpo né? Somos uma família E não, nós não conseguimos viver sem isso né? Então assim Eu creio que esse aprendizado a gente não vai levar Só desse ano para o ano que vem Mas sim pro, ao longo da nossa vida aí. Então eu creio que está sendo muito bacana Essa readaptação e esse novo momento Que a gente está vivendo então né para mim foi um ano de poda cara um ano de muito confronto né a Bíblia fala que Jesus é a videira né e nós somos os galhos enxertados nele e que como bom jardineiro ele poda os galhos para que eles possam frutificar e eu acredito que nesse ano de 2021 é, pelo menos para mim principalmente né é, Deus me mostrou muita coisa que eu estava carregando como fruto mas que não era fruto só estava ali sugando talvez energia é, sugando talvez ali o meu ânimo, a minha empolgação, a minha força E eu estava carregando como fruto, mas não era Aquilo estava sendo na verdade um impedimento para que eu pudesse frutificar verdadeiramente é uma, carga excessiva. uma carga excessiva Então foi um período aí é, de Deus mostrar aquilo que a gente realmente deve carregar é, Purificar o nosso conceito de evangelho Acredito que nós acreditamos na nossa postura como cristão Eu acho que foi um período de limpeza muito grande, né? Falando da, da vida com Deus particular, principalmente, né? Que a gente teve um período aí sem poder estar cultuando, sem poder estar encontrando. Então, a gente voltando para dentro do quarto, foi um momento aí que Deus aproveitou, pelo menos comigo, para limpar, né? Todos esses preconceitos, essas manias que a gente vai carregando de acordo com o tempo, esses vícios, e foi limpando mesmo, para que a gente possa dar frutos, né? Frutos verdadeiros na presença dele. Acho que é o mais importante. Mas menino, na verdade... Eu acho assim, o serviu para amadurecer a nossa fé, aumentar a nossa fé, mas teve muita gente que esfriou também, né? Porque faltou. Aí a gente entra no outro assunto, boletos espirituais, mas talvez porque faltou essa comunhão, né? É o congregar mesmo. Não sei se vocês também são da mesma opinião que a minha. Eu concordo, Léo? Sim. Acho que o esfriamento também. É, é, esse tempo, esses dois anos, né? 2020 e. 2021 revelou nosso coração, né? É verdade. Então é, revelou que nós, nós criamos ídolos né? e o maior ídolo que nós criamos somos nós mesmos. Então todo, né? veio a pandemia e frustrou muitos dos nossos planos, dos nossos sonhos, frustrou é, toda a nossa segurança, aquilo que a gente tirou de, nosso depositar controle. tirou nosso controle. E aí revelou nosso coração, né? Quem entendeu isso Conseguiu é, reverter, mas com certeza teve gente que se esfriou muito. Quem, quem se manteve lutou muito, né? A gente, a gente lutou muito para permanecer. E, e nós tivemos momentos que um teve que dar força para o outro. Não, vamos ficar juntos. Não é fácil. Porque não foi fácil, não. Não foi fácil, fácil para ninguém, né, gente? Meninos, nós vamos conversar mais, mas nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos.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 A paz, o céu começa a se abrir toda. Além, lenta noiva vai entrar Falamos um pouquinho 2020 2021 E 2022 O que será? Eu quero saber sim, planos concretos Metas concretas né? Eita Tem Léo <risos> Vamos Começar aí, pelo né? Léo Eu acho que poderia começar pelo Léo pelo Léo. Léo, Léo, Léo é. Dando bastante coisa para é. lá. Joga no ventilador. 2022 é um ano de transição, né? É, eu e minha família, a gente tá indo para outro país. Nós vamos para Itália. A gente recebeu um chamado de Deus e a gente está caminhando para a Europa. Né? Então, para nós é um ano de transição. A gente entende que Deus quer continuar a obra que ele tem feito aqui na nossa vida, continuar ensinando a gente. Então 2022 é esse ano. Transição? Transição. Adaptação no novo país. Adaptação, dependência de Deus total, né? E a gente ora na igreja, né? Ah, Deus, quero depender do Senhor, quero fazer a sua vontade. Né? E Deus ouve a oração, então acho que chegou essa hora, né? da dependência total mesmo, e é é o de, sai da tua terra, da tua parentela, do seu lugar confortável, da igreja que você cresceu, sai do lugar onde você está tranquilo e vai para um lugar que você não tem noção do que eu vou fazer, é isso que nós estamos vivendo. Mas a gente está feliz. Gustavo... Pessoalmente, eu não tenho nenhum plano novo para minha vida. Eu quero continuar fazendo a minha faculdade, estou pretendendo tirar a minha carteira. Sim, mas então, é um plano concreto eu vou tirar a minha é carteira. Sim. Só que, tipo, eu quero continuar com isso debaixo da graça de Deus. Não tenho nenhum outro, uma nova inspiração. Eu acho muito interessante essas metas concretas mesmo. Eu vou tirar minha carteira e a gente tem que pôr uma meta concreta, né? Eu, eu falo, porque eu perder 2022, vai ser realizada agora no médio prazo, né? Pouco pra tempo. E, e é interessante a gente começar o ano com algumas metas, assim principalmente quem é jovem, né? Como, Como vocês? vocês, eu, eu já, já tô... Passei um, um pouquinho... Ela tá jovem. Ah, só ah, na cabeça, A base né? de 100 na Bíblia é jovem. É jovem. É jovem. Eu, e o você? você? <risos> mas é interessante é, é, sempre no final de ano né, a gente começa assim a refletir com certeza é, nos planos, próximo ano e hoje eu estava é, meditando nisso e veio muita paz no meu coração e comecei a pensar no seguinte estava é, é, até cantando o um hino na hora que me levou a pensar assim é, eu te agradeço o hino falava assim te agradeço pelo que virá pois eu sei que nada a me faltar então é, é, o Léo Entende o que é caminhar dependendo de Deus? Então, mesmo que a gente faça planos, né? É, terreno é importante, a gente precisa sim fazer. Eu tenho os planos em mente, próximo ano, né, na área profissional principalmente. É, é, mas eu aprendi a entregar isso totalmente. É. Até mesmo antes de concretizar aquele plano. Coloco, se for da sua vontade, vai se concretizar. Se não, é a sua vontade, a é melhor. gente faz na nossa parte é. e espero que o senhor... O vento só. Então forma. eu gostei muito nisso hoje e com certeza isso traz paz pra gente, né? Te agradeço pelo que virá, pois eu sei que nada há de me faltar. Não. Muito lindo. Então... É forte, igreja. É forte. Eu ia falar realmente que o William falou também. Não, hum. ah, é. Não, na real sim, porque eu não sei se o Léo vai lembrar, mas há uns dois anos atrás, né? Tive uma transição, que eu fui para federal né passei na, na Faculdade Federal, fui para fora estudar, e aí Deus mostrou que não era aquilo que Ele queria para mim, e eu retornei, aceitei aquilo. E eu conversei com o Léo, deve ter uns dois anos, e isso eu falei com ele que eu tinha falado com Deus que dali para frente eu não queria eu queria passar um tempo sem pedir nada a Ele. Toda vez que eu ajoelhasse, eu ia agradecer. Agradecer, exaltar o nome dEle, mas eu não queria pedir porque Ele conhecia o meu coração e eu não queria andar mais segundo a minha vontade. Porque eu andei segundo a minha vontade, né? e aconteceu tudo isso aí então desde esse tempo já tem mais de dois anos eu tenho vivido mesmo o que Deus tem para mim e, e é o que o William falou, é agradecer pelo que vai vir, né eu não sei o que virá o, o, o maior crescimento que eu tive na eu pedia muito a Deus crescimento profissional e o um ano de 2021 que para muita gente foi difícil foi onde Deus mais fortaleceu na área profissional né ah, ele me deu posições que eu não não não enxergava antes né e mas eu creio que tudo também é honra dessa dependência que a gente tem dele né eu coloquei na mão dele falei que era ele quem ia guiar dali ali para frente que eu não queria mais pedir mas que ele conhecia o meu coração que fosse a vontade dele e acontecer e para o ano de 2022 é a mesma coisa né eu creio que a dependência segue os planos de Deus para nossa vida também segue de vez em quando a gente tenta dar uma desviada para as nossas vontades mas eu creio que Deus tem muita coisa bacana para fazer. E a gente aguarda feliz, igual o Léo falou, em paz. E o que há de vir, virá e a gente vai, vai seguindo. Eu sempre fico no final, me sinto com você tanto suspeito. Não fale, senão, que o meu sogro é responsável pelas câmeras. e vai Mas me jogar uma câmera pode. daqui a pouco. Mas... 22 é bom, menino, é bom para casamento. bom para casamento. O Léo né, casado, faz dois filhos William, menino. solteira é você. O rei de... namora, quase casando, quase casando. e Samuel também, né? Graças a Deus. É, 2022, meta pessoal, particular, acho que me formar, né? Se Deus deixar, uhum. é o último ano da minha faculdade, então eu espero conseguir me formar. Né? Eu não vou dizer que voa não, porque o vento sopra, né, William? <risos> Mas quero me formar e, cara planejamento, espiritualmente falando, é um ano de responsabilidade para mim, né? para aqueles que ainda não sabem, eu acho que todo mundo já deveria saber, Leonardo Rigetti, que vos fala é meu irmão mais velho. É então sim. a transição dele é um ano de transição para mim também. É e eu sinto, sim, uma um chamado de responsabilidade para mim, é, não só na, na, na área familiar, mas também profissional, espiritual, não que... Ministerial. vai Ministerial. Ministerial. Não que estou sendo abandonado, mas é que... Sem a presença física dele Que vai ser um período de começar a andar com as minhas próprias pernas, né? Ele me, é um tutor para mim esse tempo todo. Então é um, é um ano que eu vou ser chamado aí para responsabilidade, posicionamento. Vai, vou ser testado na minha maturidade. Então é um ano que eu estou ansioso para ele. E pessoalmente, por enquanto, só formar a respeito do casamento. Quando o Moisés liberar a benção aí, vai, vai. Ai, Sente a pressão. Ai, vai. ai, ai vai. ele não o Moisés bom tipo... corajoso hein <risos> o problema é jogar é isso aí depois ele solta um pod, é... né? pode né mas meninos quando a gente fala assim dependente de Deus às vezes as pessoas falam que é loucura né o que, que que é essa dependência é loucura léo é, a, a, as a gente, pessoas acham que é loucura é, a gente precisa entender assim é, Deus nunca quer a gente num, num lugar confortável né é, o lugar confortável é um, é um lugar que pode ser de morte para nós. Uhum. É, então, toda todo toda posição que a gente alcança, todo lugar que a gente está, é para a gente se preparar para o próximo nível, para a próxima etapa, para aquilo que Deus tem para nós. Então, a vida de um crente é uma vida de transição, né? E, é, é essa vida de maturidade que o que o Gustavo está buscando é assim: você vai chegar numa posição, você desenvolve algo, você estabelece o reino e Deus vai te transicionando né? Deus não chamou ninguém para ficar em lugar confortável, então é por isso que quando a gente fala assim ah, se Deus quiser, é porque Deus pode simplesmente falar, ok, sua nova etapa começa aqui, vou mudar isso aqui agora mas Deus vai comunicando ao nosso coração a vontade dele, né? à medida que a gente está é, em relacionamento com ele então, é, Samuel tem o plano de formar, eu creio que vai formar porque eu não estaria no coração dele se não fosse de Deus, porque eu sei da vida dele com Deus e assim de todos os meninos, né então a vida do crente é isso aí, é dependência é loucura, é loucura até para nós às vezes, né, mas a fé é isso aí e William, nós vamos passando as tribulações, os desertos, né vamos errando também né gente, porque aqui todo mundo erra vamos tentando consertar, melhorar mas tem muita é prova, não tem? <risos> vai subir de nível, tem muita prova, reine. É, rapaz. O, o chefão vai falando isso aí, Cada nível você passa um joguinho. Cada Chega semana que é entra aí uma yes. é uma guerra nova. É uma guerra nova, né? E quando a gente entra no propósito, oração, como você está, devocional? É cada, cada coisa assim que trabalhar. Não é? Às vezes esquece a oração, ainda bem que tem outra pessoa comigo que me chama. Hum. Nossa, é muita coisa, é muita coisa. Mas é muito bom viver, né? Viver nesse ambiente, né gente? Viver assim, com Deus mesmo, é maravilhoso, né? Nió não tem, não. É igual a letra de um hino, né? Eu vivo meditando em hinos mesmo, e, e eu medito muito no hino que fala Eu prefiro estar no deserto e ter o Senhor bem por perto. Se guiado por teu espírito e sou, não importa o lugar onde estou, eu não temerei. É. Eita, pega aí. Aquele povo todo, aqueles cão. 40 anos, no deserto, eles tinham água, eles tinham maná e tinha carne, gente. Eles todos dormidos lá, carne no deserto. Fala que assim, não é um mimo de Deus. Hum. Não, no preço que a carne tá hoje, a gente mata. É o é um mimo, não é carne no deserto, é, é o cuidado do Senhor. Furaça, Mesmo é. lá, ele estava suprindo tudo. Fala se assim, não é um mimo. É. Deus, o Deus é, é, é, é bom, bom, Deus, Deus é, é bom. Deus é um Deus bom. Gente, é muito maravilhoso falar sobre o senhor e a gente fica horas falando, né? Hoje eu também, assim, né, eu passei por momentos difíceis, 2020, 2021, dentro da minha casa, e hoje eu recebi uma notícia, assim, e quando a pessoa foi falando, foi falando, e, né, isso é uma notícia muito boa, eu não posso entrar em detalhes, né, pro pessoal, mas quando aquela pessoa foi falando, foi falando... Eu vi em cada momento a mão de Deus, o cuidado de Deus, porque a forma como nós lidamos não foi planejado, mas foi o que resolveu a situação, e foi através de jejum, de oração, que a gente foi pedindo a Deus para ministrar como se lidaria com aquela situação. Então, assim, eu fiquei até emocionada, e ela ia falando, e meu coração só tinha gratidão, gratidão, gratidão, porque eu só via Deus mesmo naquele cuidado. E é assim, né, com todos nós. Quando a gente dedica ao Senhor, né? mesmo com os nossos erros, nossas falhas. Meninos, eu falei demais. <risos> é muito bom ter vocês aqui, o Adequimista de vocês, né, porque eu não louvo nada, né, só para o Senhor. <risos> Vamos terminar com uma? Ah, não, mas antes de terminar, eu quero, né, final de ano, deixa um recado para o pessoal de casa, cada um rapidinho. Mas permite que seu coração seja cheio e repleto de gratidão por tudo que você viveu, se você está aqui, é porque Deus te ajudou e te capacitou e esteja ansioso pelo que Ele tem para os próximos anos aí de sua vida. É que a gente já veio começar com o pé direito, cheio de gratidão no coração, né, esperançoso e esperando principalmente é, no que Deus tem para sua vida, para a vida da sua família e para o seu futuro aí, 2022. Então... Feliz Natal e também um próspero ano novo aí está chegando. Vamos seguir confiando em Deus, gente, que é o caminho certo, dependendo dEle. Tenho certeza que se Ele tem cuidado cuidar de você até aqui, isso é uma prova que você tem, né? Você sobreviveu até aqui, nós somos sobreviventes de uma pandemia. Então, vamos levar isso para nós com uma grande lição do cuidado de Deus, né? E vamos entrar nesse novo ano aí com muita fé, muita esperança e dependendo dEle faz os seus planos, mas entrega os seus planos para o Senhor. Com certeza Ele tem o melhor para você para a sua família. A palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem sabe é um ano de salvação para a sua família também. Então, muitas bênçãos do Senhor para nós e meu coração sinta tá cheio de esperança para esse ano novo. O que eu tenho para falar é que nós não devemos temer uma nova fase na nossa vida, porque se o Senhor está conosco, Ele nos garante a segurança, nos garante o sucesso, porque Ele está conosco. E se nós precisarmos de ajuda, nós podemos contar com Ele, porque Ele é o nosso Deus Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Leia a Bíblia como você nunca leu antes, em 2022. Ore mais do que você orou em 2021. Se arrependa mais do que você se arrependeu em 2021. Se converta de verdade se você ainda não se converteu. E congregue como você nunca congregou antes. Feliz Natal. É um Deus pastor abençoe. mesmo. É um pastor mesmo. Deus abençoe todos vocês, o lar de vocês. Não se esqueça nesse Natal de quem é o aniversário e ele é o convidado, né? Então ele é o convidado principal, especial. Não pode faltar ele, que é Jesus, né? E em 2022 como falou bem carregado de esperança, de fé de muito amor e muita comunhão. E para encerrar, meninas, vou deixar vocês escolherem. Ele <risos> é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Faz coxos andarem, faz mudos falarem Faz todo por amor Ele é Jesus de Nazaré Em nome do Pai, Deus faz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Faz coxos andar. E faz mudos falarem. Faz tudo por amor. Ele é Tchau, é. gente. Pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As almas vivem, nova esperança em clara aurora, nova luz ergueu. Alegre nos curvamos Aqui no berço de Cristo Jesus Os magos também do oriente chegam Guiados por uma estrela de luz grande rei nasce